Beleza galera, canal Faixa Verde no ar, meu nome é Carlos Reis e você vai aí curtindo o nosso canal aí e curtindo e hoje a gente está nesse formato aqui, o formato de live, porque eu vou trazer uma coisa muito legal para vocês, eu estava vendo na internet, uh, eu acabei me deparando com essa coisa bacana aqui. Que é o unboxing do Mortal Kombat 11, que é o The Collector's Edition. O vídeo é do canal de Relashing End, então eu jamais teria dinheiro para comprar é, uma edição de colecionador, mas não tem problema eu trazer aqui desde que eu passe a referência, tá? Então, uh, vamos lá. O, tá aí, né? Então, o cara é fanático por vários tipos de vídeos, né? De, de produtos, né? Então ele tem lá algumas coisas, vou até botar o som aqui. Então a gente vai assistir junto. Então o cara vai mostrando como se fosse uma caçada gamer, tá? Até ele chegar aqui e se deparar com essa caixinha aí, ó lá. Então, ó. Vai levar a caixinha dele, transporte público, né galera? E esse que chega aí, um boss a gente vai vendo aí, então... Aquele famoso unboxing de luvinha branca. Coloca lá. Pega lá um facão, um estilete, alguma coisa assim, né? Que a galera pega. E tá aí a caixa, né? Então... Pois eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem. Uh, no caso aqui eu tô passando é, um unboxing de Playstation 4 dessa edição de colecionadora. A edição ela é exatamente igual para Xbox. Depois eu vou mostrar um outro vídeo que eu achei. Mas esse foi que eu achei que tem uma... Que tá melhor a visualização, né? Realmente o cara sabe gravar e o cara tá de parabéns. Vamos lá. A gente pode pular essa parte aqui também, né? Então o cara vai mostrar a abertura da caixa e eis que tá aí o monstrão. Né? Então. <risos> Obrigado, Warner Bros. por me mandar o código de MK11. Quem dera eu pudesse ganhar um código de MK11, né? Então... Tá linda a caixa, né, gente? Olha só. Pra quem gosta aí... Seria legal a faixinha verde da Xbox aí. vamos eu mostro depois aí. Mas beleza, aqui a gente não tem problema com isso, não. Mas vamos lá. Então... Pra maior de 18 anos, né? Warner Bros. Games. E aí vai. A caixa chega até a brilhar, olha. Pra quem gosta de Mortal Kombat, realmente é bem legal. Então... Você vai vendo lá, ele está mostrando as informações, né? Está em inglês, né? E o que, que vem dentro da caixa, então? Uma máscara. Um emblema do Mortal Kombat metálico, né? Está uh, falando das informações, né? Não deixar para crianças menores de 3 anos. Enfim. Eu acabei pegando o vídeo e jogando ele de forma direta para não ter perigo de cair propaganda aqui tá galera então propaganda só as mesmas do YouTube e não ficar sendo bombardeado o tempo todo mas tá aí uh, o jogo né o cara vai abrir ali para mostrar tem uma caixa ali dentro que lindo lindo demais beautiful Então uma skin, então um código de skin para você pegar uma skin do Scorpion, né, o cara já deve ter pego a skin aí, quem quiser pegar o código, só que não, né, ah, uma edição premium aí do jogo, olha só, lindo, lindo demais, né, cinemática, feitagem, customizações variadas, então, vamos ver a embalagem do bichinho. Cara, ele vem numa embalagem metálica. Acho que o último jogo que eu tive com uma embalagem assim foi Good of War Ascension. Eles usaram a mesma a mesma cara do Good of War Ascension. Verdade, cadê ele aqui? Isso mesmo, eu nem tô achando o jogo, mas foi a mesma cara do Good of War Ascension. Uma caixinha metálica, pra quem não lembra era assim, né? Já achei ela aqui, ó. Ela tinha um formato metálico equivalente a esse aí, ó. E vamos lá. Um código bônus. Né? Essa outra caixinha aí. Olha que linda. o um emblema metálico, olha um imã, gente. Olha que legal, cara. É um imã, dá para você colocar em vários locais. E ele brilha, né? Bem legal mesmo. Ó. Vai lá. Find it managed. Legal, legal, legal. Com certeza, muito legal. Esse aí é o canal é, de Relating End. Então aí tá um selo de autenticidade, authentic, né? Nossa, <risos> travei tudo aqui. E o cara vai abrir a caixa. É, eu já acabei vendo o vídeo, vou pular um pouco, porque é demorado, tá aí o brinquedinho, ó. Ah, a máscara do Scorpion, bem legal mesmo, olha. A silica, né, que é pra poder colocar, então o cara vai mostrar aí, vai tirar da embalagem pra estar tá mostrando aí a máscara pra gente, tá? Então, se você for ver bem, olha lá. Bem legal mesmo, o cara mostra em detalhes. Esse é um dos motivos que eu escolhi esse vídeo para estar tá demonstrando, porque o cara mostra em detalhes. Tem até um outro, um outro vídeo, né e o vídeo acaba por aí, né? nessa parte aí. Tem mais coisa que ele mostra no vídeo. Ele é um grande colecionador, aí, então ele mostra a máscara de perto. Né? E aí ele mostra um Mortal Kombat das antigas, com três discos. O primeiro Mortal Kombat, ele mostra também o um Mortal Kombat 3, ele mostra aí também um uma, um controle, né? O cara é um grande fã de Mortal Kombat, pelo jeito. E o Mortal Kombat do PS3, né? Vem com uma, um joystick, né? E por fim, aí, o Collector's Editor do PS4 aí, do XL, que vem com o Scorpion, né? Mas vamos lá. Uma fita do Game Boy, ele termina jogando o jogo aí. Ficou bem legal, cara, bem legal mesmo esse vídeo. Aí eu queria mostrar, né, pra vocês, ver que não tem muita diferença, tem um outro e, rapaz eu, aí. Eu, esse face aí foi um outro vídeo que want, é o The Pet Gunk, o nome do canal. Ele yeah. começa a falar sobre o Mortal Kombat, mas o mais interessante é mostrar a versão de Xbox também, tá? Então é a mesma versão, a mesma coisa que você encontra, a... é dentro do, da versão para Xbox você encontra na versão para Playstation foi a mesma a mesma versão lançada tá então a mesma caixa ele vai fazer um box também bem interessante então aí a nossa caixinha verde né a versão premium exatamente, exatamente a mesma versão do Playstation a única coisa é que não veio numa caixa metálica né não ele veio ele veio sim ele veio eu não tinha visto o vídeo então vem na mesma caixa então vem lá o local para você colocar o CD e vem oh, lá o, awesome. Look, o imã, tá? And... Então, ficou bem legal. Também o card de autenticidade. Uh, vem lá com o negócio do Scorpion, né? E a máscara, tá? Então, bem legal mesmo, é a mesma máscara legal. ali do outro vídeo. Então ficou bem legal mesmo, gente. É isso aí, é mais para mostrar mesmo para questão de Mortal Kombat, quem gosta né, do Mortal Kombat, eu vou ficando por aqui e vou deixar o link na descrição aí embaixo sobre o, os vídeos que eu vi, não tem como não pegar e não mostrar o vídeo para vocês de onde eu tirei, né? porque senão tem que dar aí uma moral para esses canais aí também, mesmo sendo canais gringos, que a gente não entende muito o que eles estão falando muitas das vezes, tá? É, são canais bem bacanas aí e trouxeram aí para a gente poder ver um pouco mais sobre isso. Um abraço, galera. Até mais. Esse é o canal Faixa Verde.